Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD, eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos dar continuidade ao nosso exemplo que tem múltiplos mau cheiros e exemplifica uh, o uso do ciclo de refatoração. Nós iremos tratar dos mau cheiros uh, de 3 a 5 que a gente havia mostrado anteriormente. Retomando o código uh, que nós tínhamos, nós tínhamos chegado as variáveis agora demonstram a intenção, né, tá certo? Elas são mais eh, apropriadas, tem no... os nomes são mais apropriados. Eliminamos também a... as expressões booleanas que eram negativas, agora são positivas, então... A resposta da minha pergunta agora fica muito mais rápida do que ser respondida, mas qualquer pergunta que eu fizer sobre o, o, o código, né, tá certo? fica mais rápido, porque ele já está é, mais bem estruturado. Obviamente, ele ainda tem alguns problemas que nós iremos tratar. O primeiro dos problemas é, são os comentários. Tá certo? Vocês percebem que é, os, os comentários... Quando eu começo a colocar nomes apropriados e expressões booleanas apropriadas, né, tá certo? os comentários começam a ficar supérfluos, então basta uh, removê-los. Nesse caso também, o que a gente fez, é, fazendo apenas em um, em um ciclo, né, tá certo, foi tirarmos todos os, os comentários, mas a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, ao, ao tirar um, um código, né, a gente comete algum erro, né, tá certo? Mas como o comentário é mais fácil, é tolerável isso, e eu só fiz, ao fazer um ciclo, quero dizer que eu fui, tirei todos os comentários do, do, do método Calculate Discount, e aí fiz um teste, tá certo? E, e, e parto para pegar o próximo o mau cheiro para ser tratado. Vamos dar uma olhada aí agora? Eu queria que vocês examinassem em 10 segundos, tá certo? Respondessem essas duas perguntas. Tá certo? Qual é o desconto, se cliente já é subsidiado, que a gente já costuma fazer, e se você sentiu falta dos comentários. Então, 10 segundos, pare o vídeo e, e, e pense sobre essas perguntas e dê suas respostas. Bom, estou de volta. O que, que acontecia com os comentários, né? tá certo? Normalmente, os comentários que, que são desnecessários, eles atrapalham o entendimento. Então, ao ter eliminado, eu, eu, eu deixei o rastro da eliminação só para vocês saberem onde estavam os comentários, né? Tá certo? Eles, eles atrapalhavam um pouco o entendimento, quando ele é desnecessário. Então, ao retirar em experimentos feitos é, é, sobre isso, as pessoas sentem é, um código já com a, a intenção já está expressa, tudo, bons nomes, é, que o comentário mais atrapalhava do que ajudava, tá certo? Então, sem o comentário, na verdade, ainda está atrapalhando um pouco porque eu tô com essas marcas escuras aí, tá certo? Mas sem essas marcas escuras ficaria mais, muito mais rápido responder qualquer uma das perguntas aí. O quarto mau cheiro, tá certo, é o código duplicado. Como eu expliquei, é, normalmente com a experiência você já vai fazer o, o, a retirada desse código duplicado é, junto com a refatoração do ife aninhado do jeito que a gente vai mostrar. Aqui eu estou mostrando só para exemplificar. Tanto é que eu estou usando aí uma técnica de refatoração que eu que inventei, tá certo? Essa replace temp with return value é, é só para mostrar que é, eu estou fazendo a substituição do, do código que ia me levar a uma saída única, agora vai ter múltiplas saídas. Todos os lugares que tinham atribuições passo a ter um return, é isso que quer dizer esse replace temp with return value, tá certo? E, obviamente, ao fazer essa substituição dessas atribuições, o que vai acontecer? No final, eu vou fazer isso três vezes, quatro vezes, porque eu tenho quatro atribuições, tá certo? E, no final, sobram apenas a declaração, a definição da variável, né? o int discount, e no final um return, discount, que os dois são códigos inúteis. O último, inclusive, dá erro de compilação. O primeiro dá um warning que está avisando que você está usando uma variável e está definindo uma variável e não está usando em nenhum lugar, tá certo? Então, esse é um código inútil, é o que a gente chama de um código morto, né? Um fica comentado, vocês vão ver lá no meu material que ele é, termina comentado, então é um código comentado morto. Então, tanto um código comentado uh, morto, né, tá certo? E um código vivo, mas uh, que está lá, existe, mas ele, ele é inútil, né? A gente chama de não, não serve para nada, ele deve ser removido, tá certo? Então, a gente, nesse caso, vai ter, como eu estou mostrando aí para vocês, nós vamos fazer cinco ciclos, né? Quatro para ir tirando cada uma das, das variáveis e, e dando um return no valor que era atribuído a cada variável, tá certo? E o último para retirar esse código morto. É um ciclo porque eu faço isso e testo, faço a segunda vez e testo, faço a terceira vez e testo, e assim por diante, faço a quinta vez e testo, tá certo? É isso que a gente faz para eliminar. Então, se vocês perceberem agora, o código ficou agora muito mais simples, né, tá certo? Não tem mais aquelas variáveis, a variável temporária recebendo a atribuição, tá certo? tá muito mais limpo, mais claro, né? Agora é, tem menos coisas atrapalhando. Nesse código inclusive, fica bem evidente que a, a, a ausência de comentário simplifica e torna uma coisa mais é, prazerosa até de olhar, né, tá certo? Então, responder a essa pergunta, eu não vou nem nem fazer isso agora nesse momento, porque tá muito rápido, né? Olhou, já sabe qual é a resposta. Para qualquer uma das Quatro possíveis respostas que eu quisesse fazer, é muito mais claro agora, tá certo? E o último uh, mau cheiro é o IF alinhado, tá certo? O IF alinhado, aí a gente usa uh, várias técnicas, tá certo? Existem usando polimorfismo, uh, alguns padrões de projeto e, e outras uh, coisas que a gente pode fazer nesse exemplo nós vamos estar usando o que a gente chama de, de replace, replace nested conditional with guard clauses, ou seja, a, a condicional aninhada o if aninhado, né, tá certo? Nós vamos substituir por o que ele chama de uh, cláusula de, de guarda, tá certo? O que, que é essa cláusula de, de, de guarda? Eu vou mostrar olhando o código ali, tá certo? Então como existe, existem três if then else e uma cláusula de guarda simplesmente é é você retirar o else, né, tá certo? Vamos mostrar aqui o código anteriormente. Quando eu faço um if is senior return is zero, eu vou sair se for verdadeiro, se ele for senior, né? tá certo? Se não for, ele vai cair no if seguinte. Então eu não tenho essa eu, eu, o else é desnecessário, tá certo? É isso que a cláusula de guarda vai fazer. Ela, ela simplesmente faz sair uh, a condição e eu não preciso mais ter o else. E eu vou fazendo isso três vezes, né? Porque eu tenho três if else aí, tá certo? Tenho três if else e o código fica assim, né? Eu faço um, três vezes o ciclo. que Eu faço, um, elimino um else e testo, elimino um outro ELSE e testo, elimino o um último ELSE e testo. E aí fico com esse código que está aí, eu estou marcando em cores aí só para ressaltar ah, ah, as quatro ah, retornos de valores que, que constam do, do programa, né? tá certo? Se é sênior, volta a zero, se já é subsidiado, volta 250, se é tempo parcial, também devolve 250, e se for tempo full time, né, tá certo? volta 500, quer dizer, o privilegiado aí, nesse caso, nessa, nesse exemplo, é quem é tempo, tempo uh, integral, tá certo? Eu estou reproduzindo aqui ó, o código antes da gente começar a fazer todo esse ciclo de refatoração, tá certo? Esse ciclo de refatoração, uh, foram, uh, usamos, fizemos 13 passadas no ciclo, tá certo? Fizemos 13 passadas nesse ciclo. O código de, eh, inicial era esse, que ficava difícil responder aquela pergunta ou qualquer uma das perguntas que eu quisesse fazer. Se eu quisesse fazer sobre o, o, o quanto que seria o, o, o desconto para quem é tempo total, né? Tá certo? De, que trabalha tempo integral, seria muito difícil responder também, tá certo? Então eh, o código inicial era muito complicado, mesmo com os comentários, sem os comentários que era o, o, o normal dele, ele foi feito sem comentários, eu coloquei os comentários, né? tá certo? É, voltando aqui, nesse caso aqui eu estou pondo um comentário que está errado, errôneo ainda, né? tá certo? Que complica mais ainda, eu errei na hora de colocar, tá certo? No meu, no meu caso eu errei de propósito, mas é, simbolizando que você pode errar, colocando comentários e a pessoa se for acreditar no comentário é, pode estar se enganando que esse código estava fazendo certinho porque passava no, no, no, no teste, tá certo? Mas o comentário estava errado, né? Tá certo? Então se eu fosse querer entender o programa por causa do comentário eu estaria entendendo errado e o programa fazendo certo eu ficaria, pera, como é que o programa está fazendo certo se aqui está diferente, tá certo? E olha o código final né um código mais enxuto um código mais simples bem estruturado é, os cinco maus cheiros foram eliminados é, esses ciclos que eu, que eu fiz é um, é um número razoável tá certo mas ele é feito rapidamente tá certo você com experiência vai fazer isso muito rapidamente tá certo é, é uma coisa bastante interessante que com o tempo com a experiência, você vai identificando ó, todos esses mau cheiros que eu mostrei hoje, quando você vê um novo código que tiver algo equivalente, você já vai olhar e falar, nossa, que código mais feio, que código cheio de, de, de, de mau cheiro, vamos melhorar esse código, tá certo? Se fôssemos perguntar para vocês, qual é o código que é mais claro, mais fácil de entender? Aquele inicial, tá certo? Aquele inicial ou o, o, o, o, o atual, esse último que nós colocamos, tá certo? Se eu perguntasse para vocês, qualquer, fizesse qualquer uma das perguntas, é, qualquer uma das perguntas é, relativo ao Calculate Discount, ficaria mais fácil é, encontrar as respostas no, no código atual ou no código antigo, né, tá certo? Obviamente nós fomos mostrando isso é, de tal maneira que, sem dúvida, eu, eu encontro, eu tenho mais facilidade de dar respostas e, ao dar resposta significa que, eu tô, que o código é claro, o código é limpo, o código é fácil de entender, tá certo? Então é, é isso que eu quis mostrar para vocês. Eu parto de um código cheio de mau cheiro, uh, sigo o ciclo de refatoração, vou eliminando esses maus cheiros e eu chego em, em códigos muito mais interessantes. Vocês percebam que nesse exemplo não foi necessário ter comentário algum. Eventualmente, alguns programas poderão ter comentários que seriam apropriados. Geralmente, comentários que descrevem o que ou por que alguma coisa deve acontecer. Pode ser que algum deles não sejam eliminados pelas técnicas de refatoração e façam sentido. Mas, no nosso caso, nenhum deles fazia sentido e, e eles foram todos retirados, tá certo? Com isso, a gente completou uh, esse exemplo que tinha cinco maus cheiros, né? Para exemplificar o ciclo de refatoração. Ou seja, a, aquilo que eu mostrei para vocês, que o, o espetáculo que nós estávamos mostrando para vocês do ciclo de refatoração, é muito interessante, porque ele nos ajuda, sendo guiados pela, pelos maus cheiros, tá certo, é, que estão relacionados a, a tipos específicos de técnicas de refatoração, isso me ajuda e simplifica muito a minha tarefa de ter, no final, um código mais limpo, mais fácil de compreender e, obviamente, mais fácil de estender e até integrar com outros programas. Obrigado.